Hum, tudo bem? Hum? Tudo bem, Paixão. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, tudo tranquilo na Terra? Hum? Tudo tranquilo. na Terra? Oi, na Terra, na Terra, na Terra. Já não sei, Paixão. Tem umas treta. Tem parece. treta na Terra, acho. Me parece, assim, lendo o jornal, me parece. Ah, que, que na Terra... Não sei se está tudo tranquilo, não. Tem algumas a coisas briga. que eu julgo que não estão muito tranquilas. Há brigas, há guerras. Há... A, briga, a briga dos casal de minhoca te incomodou ontem à noite? Hein? A briga dos minhoca? casal de minhoca? Casal, é, de na minhoca terra. casal de minhoca briga, por exemplo. Minhoca hum. parece ser um sertão de boas. Ah, não sei, não. foi só uma piada... Licença poética, é, o nome, não. Né? É, não sei se os casais de minhoca que estão brigando na Terra também não. Também não tem essa informação. Também não tem essa informação, são um ser ignorante. Assim eu também. Então é mais fácil responder assim, ó. Respondo só por mim, ó. É respondendo só por mim, tá tudo tranquilo. Que bom, ó. Né? Que gostoso. Graças a Deus graças a Deus, hein? graças a Deus graças a Deus que a Terra é a Terra hein? e você é você hein? é, graças a Deus bom nós estamos estudando que a habilidade humanidade e a espécime humanidade como grau de consciência em um orbe complexo com uma diversidade complexa, com muitas dimensões, uh, demonstram, né, muitas muitos pontos, muitas muitas variáveis, muitas muitas constantes, né, muitas, muitas coisas a serem analisadas, é né, muitos pormenores, acho acham? a descoberta Sim. de certas regrinhas né, de comportamento, de certos padrões de comportamento dos campos, a descoberta de certos, certas funções, né? E, por isso, esses funcionamentos padronizados, e mesmo que inéditos, correspondendo a certos padrões, tudo isso a gente vem estudando, vem adentrando ah, e descobrindo, né? Estes versos, e através da nossa decoração, do nosso colorir e do interagir, a gente está descobrindo juntos uh, estruturas e estruturando nossos desejos, sempre em conformidade com os direitos humanos. Ó. Até aqui, nós estudamos. A, a agência, a estrutura do ser, o instinto, vontade e também mensuramos dimensões, interações, projeções, referências e estamos até aqui, na minha opinião, indo bem a na a sua, sua opinião está indo bem? Ó? Estou indo bem ó. é, está, está divertido para vamos aprendendo Graças a Deus. Então, agora a gente além dessas camadas da, da própria humanidade, da descrição do humanismo sempre de maneira bem dinâmica, né? Uma política multipontual, né? a interação né, poluída correspondente aos próprios desejos e visões. A gente hoje vê os pontos interativos, né? Temos uma dinâmica de interações, temos pontos interativos. E hoje uh, vai ser bem breve, mas bem profundo. Uh, se nós temos um espaço determinado e temos elementos reagentes, né, a partir do momento que eles entram em contato, eles têm ações e ações e reagem como previsto uh, em análise, né? Seja essa análise por meio de linguagem matemática ou uma análise química descrita através de um artigo que prevê certos comportamentos, pois esses mesmos comportamentos foram analisados antes com os mesmos elementos em um determinado espaço com método científico. Perfeito, não? Perfeito. Porém, nós temos que... Pontos ativos que geram ações, ações e ações, quando especificados em um ambiente controlado ou determinado, temos também padrões, como na química. Então, esses elementos né, que nós podemos uh, objetificar como uh, conjuntos de crenças, ideias ou ideais, eles têm ações e reações. Né? Então, você tem seu universo pessoal, eu, universo pessoal, ambiente comum, né? E temos uma interação, uma interação correspondente, tá? Né? Eu, eu, eu, eu, vamos imaginar que tem uma esfera, dentro da esfera tem outras duas esferas. Uma esfera sou eu, outra esfera você, né? Certo. Dentro da minha esfera tem o médio, mas ignora isso, né? X, x, x, x, x, x, x, ignora o médium, né? Vamos só nós dois. não? Afinal de contas, é só nós dois aqui. Acham? Hum. Dentro dessas circunferências, eu ocupo 30% do espaço total, você 30% do espaço total. Resta 40% de espaço nessa, nessa, nessa circunferência. Acham? Certo. Desses 40%, eu uso 10% para expressar meus padrões, e você usa outros 10% para expressar seus padrões. Sendo assim, eu não toco diretamente você, nem você toca diretamente a mim, e nós interagimos nesses 10% que estão, que envolvem a nossa circunferência, ontem, Tá certo, que seria, digamos assim, a área de influência. A interface ah, é? do universo pessoal no universo comum. Isso, que é acessível ao outro. Certo. E essa acessibilidade é garantida pelas regras e padrões que correspondem aos outros 20% restantes. Se você, Juliana, coloca uma ideia ali, uma, uma, uma, função, né? uma, ideia, uma função, um desejo, um padrão ali, nos seus 10% e esse padrão é ressonante com padrões que eu também projeto nos meus 10% isso gera uma interação essa interação não depende de mim, entende? porque eu já projetei ali e os meus 10% são parte dos 40% do ambiente comum a qual eu Comungo, eu, eu divido com você quando interajo com você, entende? Certo. Então, eu projeto diretamente e indiretamente, conscientemente e inconscientemente. Então, ocorrem interações indiretas no ambiente comum, nessa camada de 10% que corresponde a mim. E é por esse motivo que certas interações ocorrem entre seres humanos, seres ressonantes, né? seres que experienciam certos padrões, como um pensar em uma coisa, o outro pensar na mesma coisa, ou como um pensar numa ideia e o outro pensar em uma ideia subsequente, como se os seres estivessem conectados. Mas eles estão conectados por ressonância. Então é nesses pontos de interação, por ressonância, que ocorrem as comunicações indiretas né? que os seres chamam de processos sinérgicos, né? tem isso, né? sinergia, né? tem a, também os processos que ocorrem quando, quando o ser ele pensa e deseja algo, mas não fala nada e o outro ser sabe tem também processos de ressonância com interações, onde o ser deseja expressar um papel e o outro ser outro papel. Tem tudo isso, né? E você se lembra que se o ser projeta -se nesses 10% certas características e padrões, ele não controla tudo? Ele não controla porque se está ali e interage... No ambiente comum como na química São elementos que reagem a outros elementos Por ressonância e compatibilidade ah, Parece que tudo está solto, né? Porque ah, certas, o ser não controla certas projeções Se ele tem projeções de vulnerabilidade e Delegação da agência Ele se torna uma vítima em potencial Não é mesmo, minha filhinha? É verdade, então, hoje, dentro dos direitos humanos, decretamos que qualquer projeção direta, indireta, deste, desta membrana, né, dessa, dessa projeção no ambiente comum, ah, esteja sempre protegida por esses direitos inalienáveis. Não? Olha que palavrão, tia muito bom eles, assim, são, eles são inalienáveis incondicionais sim exato então por meio da habilidade da incondicionalidade o ser ele não nega a existência provisória dessas informações e ele se coloca de maneira incondicional a a correspondência dessas regras, ele aceita essas regras como direito à sua humanidade e a partir daí também ele não briga com essas informações. Sabe aquela crença que é persistente que ele tem está, está vivenciando e a crença sempre que está ali batendo como a aguinha batendo na pedra essa criança, ela está ali projetada como uma regra no ambiente pessoal, na transição do ambiente pessoal para o ambiente comum. Entendendo que esses pontos interativos projetados em que envolvem né, tem um envolvimento do ambiente comum e ambiente pessoal nessa intermitência, sabendo disso ele pode anular, apagar, negar, decretar, porque ele sabe onde está, sabe o que está fazendo, sabe onde está interagindo. Ah, pai José, mas antes dessa informação, você dizia que podia fazer tudo isso, etc, etc. Sim, podia, com o nosso amparo. Hoje, com mais informação, mais independência, mais gotoso. Ah, mas eu ainda quero delegar. Não tem nenhum problema, sempre que delegamos alguma coisa, sempre estamos é, descobrindo, experimentando e evoluindo. Então é isso. Vamos a... Introduzimos essa questão da, da porcentagem do campo interativo. Em breve nós iremos adentrar ao universo pessoal para saber como que ocorre essas zonas de interação e pontos de referência Para gerar maior controle administrativo da mente Dos desejos Da agência E dos próprios gostos, né? Porque às vezes não é gosto Às vezes é alívio, né? Como ensinamos Já tem pelo menos uns três anos, né? Pois é, estão ficando velho, minha filha Olha só Pode dizer Então... Pois não se você entendeu então o, temos o universo pessoal do ser A e o universo pessoal do ser B cada um ocupando 30% do da bolha comum do universo comum interativo entre esses dois seres não entre esses dois seres no e exemplo. aí temos isso e aí temos 40% do ambiente comum do universo comum tchau. Com esse exemplo e o ser A projeta 10% em extensão, que é a sua interface projetiva-interativa, certo? Perfeito. E o ser B também 10%. Perfeito. E aí nós vamos, então, configurar, nesses 20% restantes do universo comum, uma pequena camada comum ao ser A e ao ser B, onde podemos chamar de uma camada protetora dos direitos humanos de cada um deles. É, esse é o trabalho da ciência, né? vocês vão projetar nesses 10% que compete a vocês. Né? Não, quando eu digo assim, quer dizer, é, é, como é que eu vou dizer? Os um... responsáveis pelo, pela administração do universo coletivo. Ah, porque... sim, aí é, aí é tudo, né? Os responsáveis Isso. são responsáveis por 100%. Exato. E aí é como se o Será e o CERB... Passar assim a ter, ficamos assim, um, um firewall sistêmico. Uma autonomia, isso. E para para atuar com esse firewall sistêmico, o Será o servidor o Será não precisa fazer nada, certo? É uma, é uma reconfiguração sistêmica que está sendo feita pelos responsáveis pelo sistema. Exato. Mas enquanto está sendo feito, a gente ensina ensina ao as né? ensina ensina os, o, o jeito para ficar melhor, hein? por é enquanto. Então, o jeito para ficar melhor, por enquanto, é o ser que desejar uh, que as interações sejam protegidas por esse firewall, onde os direitos humanos de cada um são inalienáveis, incondicionais e sempre, uh, sempre protegidos, né? sempre garantidos. Ah, Sim. É, eu, então, cada ser decreta, cada ser que deseja, assim, decreta que qualquer projeção direta ou indireta no universo comum seja protegida por uma membrana de direitos humanos incondicionais e inalienáveis. É isso, isso, isso, Ah, que assim seja, então. Graças a Deus. Ah, sim. Graças a Deus, ó. Tá certo. É isso, então, minha filha. Graças a Deus. Tá certo. E quando o trabalho estiver todo pronto certo? No ambiente comum, no universo comum. Aí é, não precisa esse... se preocupar com as mutretas. Né? Isso, esses decretos, essas configurações pessoais não serão necessárias porque é, é como se você estivesse... É, é padrão, hein? já é padrão. Hein? Isso, você está nadando num, num, num lago que não está mais poluído. É, aí o decreto nem faz sentido, se dissolve. Né? Isso, não precisa, entendi. tá certo para dizer, mas até lá... Até Fazemos, lá tem... A por ajustes no universo pessoal. É, é, é para disponibilizar as ideias, né? E também entender como funciona, entender como as coisas interagem. Além, além dos seres serem curiosos, né? Eles, eles é, têm direito a ter acesso também a certas a metodologias que agregam a... É, sim. A gente tem direito a saber como o sistema onde estamos inseridos funciona. Sim. Pois é. E aí, estão aqui correspondendo a esse direito, né? Fazendo nossa parte, né? Tá certo. Muito bem, professor. Gratidão. Fico grata. Amém. Eu também fico grato. Graças a Deus. Paz. Muita paz, ó. Gratidão, Pai